Fala rapaziada, beleza? Aqui quem está falando é Souza Abrito, idealizador do projeto CTS Nova. Passando aqui para informar a todos vocês que acompanham o nosso trabalho e sabem da seriedade que fazemos esse trabalho, que fazemos futebol aqui na cidade de Feira de Santana, que devido esse, essa segunda onda da pandemia, né, nossas atividades seriam retornadas no dia 1º de de 2021. Mas com o cuidado que nós temos com a saúde, né, que a vida vai estar sempre em primeiro lugar, né, decidimos a não retornar, mas estamos confiando em Deus que um futuro próximo, quando nós estivermos mais confiantes, voltaremos com força maior. Tá? Muito obrigado pelo carinho que vocês têm com nós do CTS9, muito obrigado aos atletas que já estão inscritos, estão na expectativa, assim como eu estou, para voltarmos à nossa evolução, beleza? Lembrando que nosso canal oficial do CTS9, para comunicação a todos os atletas e a vocês que acompanham o nosso trabalho, vai ser sempre em nosso Instagram, né? CTS9, o site nosso www.cts9.com.br. É também um meio de divulgarmos o nosso trabalho. Temos também o nosso WhatsApp, que é 759-8890-3368. Então, agradeço desde já a todos vocês, tanto os alunos, os atletas, tanto como a comissão e a todos que nos acompanham. Muito obrigado e logo, logo estaremos juntos. Lembrando, a evolução é nossa bandeira. Valeu!